Olá meninos, vamos agora visitar a Vila de Óbitos Está linda, linda, linda, linda de morrer Olhem-me só, coisas magníficas Balão, esta entrada é fantástica Tudo iluminado, está tão bonito Isto é, vale a pena vir aqui, vale a pena vir aqui O Natal passado em Óbitos, oh que categoria oh, oh. Olhem-me só aqui a entrada A porta da vila. oh magnífico, Cheio de corações, tudo a brilhar Tão bonito. Bem, a Vila de Óbios é sempre linda, linda. Mas assim, no Natal, que coisa fantástica, olhem só. Olha que vila magnífica, que coisa linda que aqui está. As rojinhas todas a trabalhar, tudo tão bonito. Olhem só, tantas luzes. Aqui no padrão camoniano, lá para o fundo, está tudo iluminado. Olhem, olhem só aquela porta, que coisa linda. Olha para ali, oh, olha, olha que coisa fantástica. <risos> Ah, vai lá embora. Olha, olha que giro. Hum. Olha, vocês não estraguem nada. Estão a ouvir? Não estraguem nada. Olha, vamos tirar uma selfie. Ai, ai, olha, eu olha, rei. Espera, espera. Eu também quero ah, okay. mas... Ma ah, que, a selfie. Pipas, olha. vamos. Olha, já viram ali assim como está bonita a muralha? Ah, que coisa linda. Tiveram um gosto e aliás, jovens é sempre lindo, lindo. Vamos oh, até oh. lá à frente, tem coisas tão bonitas é. lá à frente. É. É. Mas é. olha, é. Não, não estraguem nada. <risos> olha para eles, todos divertidos.